Eu vou pegar exatamente o Francisco, que eu mostrei no vídeo agora, e vamos conversar com ele, pra ele dar dicas, né? Pra você que quer se tornar montador, né, de drywall, de steel-frame, ou você que tem um profissional que quer que ele se torne um montador de drywall, de steel-frame, pedi pra ele dar dicas, eu já avisei pra ele ontem. Francisco, vou te entrevistar. O pessoal do marketing tá pedindo pra eu te entrevistar. Hum. E aí, vamos entrevistar o Francisco. O Francisco vai morrer. não sei se ele vai falar muita coisa, não, mas... Vamos lá, então vou falar sobre isso, porque eu acho que é muito importante você que está me acompanhando aqui, né? você saber, eu sou especialista de mão de obra, a melhor de montagem. Não, não sou. Eu sei das ferramentas, eu sei dos conceitos, eu vejo os meninos fazendo, agora eu tenho a habilidade manual? Não, os meninos passam o dia inteiro a parafusando, cortando, encaixando, martelando. Então eles têm muito mais habilidade do que eu, né? E eu acho que é exatamente nesse ponto que eu vou tentar conversar com o Francisco. Vamos ver. Ou então ver se pelo menos eu Francisco me umas dicas eu passo para vocês, né? E aí até outro ponto importante que eu queria conversar, né? Sobre casa. Essa obra não é de casa. Mas casa de mim é uma oportunidade muito boa. Então fica ligado que a gente vai falar sobre casa, né? Vai falar sobre montagem. Hoje eu vou tirar o dia e falar sobre mais alguns assuntos com vocês. Falei que, Francisco, mas ele não quis dar muita bola para a gente não, viu? Não é não, não é não é boa né? Ficou com vergonha. <risos> Mas ele assim, faz parte, gente. Vocês ficam chateados? Não, depois vocês prestam atenção nos vídeos E bota aqui nos comentários, gente. Bota que ele, ele fica bobo Você não tem noção, ele vê todos os vídeos, até o ano do dia, assim, ele fica bobo Vai bate em ele, ele foi e conversou comigo, né? E aí eu vou te falar. Três vídeos principais que ele falou pra você que quer se tornar um bom empreiteiro, encarregado, montador profissional de steel frame. Então, primeiro ponto, o que, que ele explicou? Helena, steel frame mexe um pouco em tudo, né? A gente conversa com tudo, né? A gente mexe com hidráulica, com elétrica, a gente mexe com pintura, a gente mexe com cerâmica, né? O steel frame, ele é estrutural. Então, a primeira dica que eu vou dar, né, pro pessoal, o virar um bom profissional de shoe frame, um bom profissional de montagem, quem tem efetivamente é o que? Saiba de tudo um pouco. Pois é, a primeira dica. E o que é legal? O Francisco ele começou como ladrilheiro. Olha só esse por a gente: ladrilheiro. Ele era aquele cara que assentava cerâmica, botava porcelanato, botava azulejo, né? Ele fazia esse trabalho. E ele foi falou: eu fui aprendendo tudo um pouco. E aí, quando o steel frame, quando a gente está montando a estrutura, quando a gente dá uma interface, dá uma travada em alguma coisa de alguma disciplina que não é a minha especialidade, eu entendo um pouco e sei solucionar o problema. Então, a primeira dica para você que quer trabalhar com steel frame na parte de montagem. Cara, estude de um, um pouco de tudo. Um pouco de fundação, um pouco de elétrica, um pouco de aço pesado. Por exemplo, aqui na obra, ó, a gente tem aço pesado aqui, então tem que de tudo, o ponto. Isso é fundamental. Segundo ponto que ele conversou, se o frame é milímetro, e é muito engraçado que isso é verdade, menino, o francisco ele mede milímetro, milímetro, milímetro mesmo. Então, se você é aquela pessoa que não está acostumada de um detalhe, de ser precioso, de Tirar prumo de tudo, de tirar esquadra de tudo, de tirar livrão de tudo. Gente, o Francisco chega a ser chato. Ele tira a medida de tudo na obra, a distância de tudo. Três, quatro, cinco vezes. Né? Ele brinca que linha. Uma linha, duas linhas, três linhas. Você nunca escutou isso, não? Você não isso é muito importante. Sabe o que ele falou? Você tem que ser uma pessoa extremamente minuciosa no seu trabalho. É, acho que ele não falou muito. Mas seja minucioso Muito detalhista Porque quando você trabalha com o frame É muita precisão E a partir do momento que você Não é uma pessoa extremamente precisa Extremamente detalhista As suas obras começam a não encaixar Então Um parafuso não bate no buraquinho que tem que ser Um, um esquadro Não bate certinho Um, um não bate certinho As coisas não fecham e agora a gente falar do segundo ponto é seja extremamente metalista, tá? Verifique. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. Aí vai um negócio até que eu dou dica para todo mundo. Se você trabalha com este frame está verticalizando uma obra, você vai verticalizar e colocar o chumbador direto? Não. Antes de você botar o chumbador, que é ancoragem definitiva, você vai botar uma ancoragem provisória, Você vai botar uma bucha em parafuso, um pino fica pino. Para Para quê? Depois que a estrutura estiver toda montada, aí você vai alinhar, aprumar, verificar toda ela para em seguida, depois que ela está toda aprumada, nivelada, esquadrejada, alinhada, o que você vai fazer? Aí sim você vai colocar a ancoragem definitiva. Isso é uma boa prática dica para você, tá? Que o Francisco faz as obras que a gente aí. Então, minucioso, detalhista, ver. Uma, duas, três, quatro, cinco vezes Só coloca as ancoragens Os fechamentos definitivos Depois que você verificou Todos E aí vai o terceiro ponto, que isso é verdade, gente E eu louco de rir, tá? O meu estilo Precisa ficar 100% alinhado com o projeto Se você Não tem o hábito, o costume De verificar os projetos Você faça isso e quando você tem steel frame, principalmente o engenheirado, né? O que a gente tem aqui? Ele é engenheirado, ele é todo pré-fabricado, ele vem mercado, ele vem furado, ele vem editado. Essa obra que é modular e vem a mesma coisa. Foi tudo projetado. Quando você trabalha com steel frame, você precisa ter o hábito, o costume de andar com 100% dos projetos. E não é telefone, tá? Dessas porcaria não, gente. É no papel mesmo, que abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. Pra você ver o que, que o Francisco faz, é toda obra que é muito engraçado. Ele tem todos os projetos, todos, todos. Ele pega todos os projetos, uma maçalhoca desse tamanho de papel e ele anda dentro de uma bolsinha plástica, um morro de rio. Toda obra é a mesma coisa. É uma bolsinha plástica lá de mercado que ele pega, né? é nada especial. E ele bota todos os projetos lá. todos os projetos. Não precisa ficar aquela história de arquivo 1, arquivo 2, está em PDF, está em AutoCAD, está em Red, tá no Java 4, está na pasta, não tá na pasta, tá, tá perdido. Ele abre a bolsinha dele de mercado, sabe que lá tem todos os projetos e ele consulta. Por quê? É o que ele disse. O projeto de chifrem, ele é pra ser rápido. E para ele ser rápido, né? alguém tem que ter pensado, alguém tem que ter planejado, né? alguém tem que ter feito antes. O Steel Frame não é aquele tipo de obra que a gente vai fazer aquele bacalhau, aquele ajuste para resolver aquilo naquele momento. Então alguém parou e pensou. Se alguém parou e pensou, para que, que eu vou mudar? Eu não vou mudar. Eu vou mudar se não deu certo, mas antes de assumir que não deu certo, eu vou olhar todos os projetos, bater todas as medidas para verificar o que está acontecendo. E é exatamente isso que ele faz. Então, dica para você, você tem que ter o hábito, você tem que ter o costume de abrir todos os projetos e verificar sempre uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E tem que ler muito bem. E até você que é projetista, que está é acompanhando aqui a gente, dica para você, tá? Obra de frame é muito elemento. É parafuso, é conexão, é ancoragem, é contraventamento, é reforço, tá? Então, a gente trabalha sempre com um projeto muito colorido. Essa é uma boa prática para você. Porque o colorido ajuda o pessoal a visualizar bem as coisas, entender, tipo, ah, vermelho é com vermelho, azul é com azul, verde é com verde. Aqui na obra mesmo, que essa fachada toda colorida, os garotos não gravaram o nome do painel, mas eles gravaram as cores. Aí, por exemplo, eles estão fazendo a locação, eles olham, vermelho, vermelho, rosa, branco. Aí eles ficam ah, painel, vermelho, vermelho, rosa, branco, da fachada, azul. Né? Porque sul, pelo menos, eles vão identificando, né? Que isso é o que a gente tá mandando na obra. Aí bate, pá, pá, pá. Já esse? Bate as medidas Entendeu? E aí instala Então se eles não tivessem o um projeto Como é que eles iam verificar E ter essa certeza? Né? Eles olham o nome, olha Mas eles verificam o nome Eles verificam As dimensões Eles verificam as cores E aí sim eles fazem a instalação Mas eles têm como verificar tudo isso com o que? Com os projetos então o que ele falou basicamente é muito engraçado, é que tá espelhado nessa obra, mas você pode utilizar isso para todo e qualquer outro tipo de obra de steel frame, sem nenhum tipo de problema. Isso faz toda a diferença, tá? Isso faz toda a diferença. E aí você pode pegar essas boas práticas, essas dicas diretamente de Francisco. Gente, bota uma fotinho no Francisco aqui, ó. Tô... Bota em vocês, mas... Dicas do doutor Francisco, da né? Francisco? Não é só querer ele, Francisco fica subindo pra cima e pra baixo. Francisco, quando você ficar velho, como é que você vai fazer? Ela é aposentado, para. Se não for pra fazer uma obra assim, é melhor nem fazer. <risos> e aí a gente vai em seguida. E aí é muito engraçado, porque essas dicas, você é uma obra modular como essa, uma obra mista que tem aço pesado, que tem steel deck, que tem concreto e que tem steel frame também, ou você é uma obra completamente toda de steel frame. Tipo a casa. Algumas casas que a gente faz, que são todas de steel frame. Ou canteiros, ou hospitais, ou escolas. A gente já fez coisa completamente de steel frame diferente, tá? E aí, isso serve pra essas obras também. Inclusive, vai ter um negócio. Já sei. Próximo vídeo. Próximo vídeo, vamos falar sobre casas de steel frame. Se você quiser fazer uma casa 100% de steel frame, o que, que você consegue utilizar aqui, dessa obra que ficou nesse momento de boa prática, dessa obra? Ai, não, não existe. acho que você vai assistir lá fora. O que é isso? Peraí. Mas, é né, não. Então, o próximo vídeo fica ligado, continua aqui acompanhando a gente. Se não der curtida, dá curtida, né? Se não der aquele like, dá aquele like, dá aquele comentário, dá uma Vamos falar sobre casa do Steel frame. né? Quais as boas práticas do Steel frame que a gente está adotando aqui na obra, que você pode adotar na sua obra, na sua casa de Steel frame, fechou? Então, combinado? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau. E até a próxima.